Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8P de alavancagem de negócios e nessa aula eu vou falar sobre autoridade offline versus autoridade online, a gente me pergunta Conrado, eu, eu tenho autoridade offline, sou um médico super reconhecido na minha região mas eu não consigo vender online, não vender, eu não consigo atrair pessoas online ou então eu sou um consultor muito conhecido no meu, na minha indústria, no meu ramo. Só que eu não consigo converter cliente no online. E vice-versa. Algumas pessoas falando o seguinte, Conrado, eu tenho. Eu tenho um milhão de assinantes do meu, do meu canal do YouTube, eu tenho lá um milhão. Um milhão é muito, um milhão dá para transformar em dinheiro mais mas fácil. Tenho lá 100 mil assinantes no meu canal do YouTube. Tenho lá um milhão de fãs no Facebook. Tenho 300 mil seguidores no Instagram. Para aquelas pessoas eu sou uma autoridade, mas eu não consigo transformar isso em dinheiro né, offline, dinheiro é offline, né? não consigo fazer que as pessoas paguem para mim por o meu serviço, então existem autoridades offline que não conseguem migrar para o online e autoridades online que não conseguem migrar para o offline, parece que são dois mundos não é verdade? Não, mas não é, não são dois mundos, é um mundo só, porém são ambientes diferentes, então quando você tem uma autoridade offline, você passou os últimos 30 anos construindo a sua autoridade, você atendeu diversas empresas, você tem grandes resultados, você é muito conhecido, só que você não tem autoridade online, as pessoas ainda procuram você no boca a boca, um fala para o outro, só que você já tem nome, mas para as novas pessoas, para os novos possíveis consumidores, possíveis empresas que poderão contratar você, você não tem essa autoridade, você não consegue chegar nelas. Você tem que trabalhar um ambiente online. Agora, vai ser muito mais fácil você colocar a sua autoridade offline no online. Por quê? Porque é muito mais difícil você construir a autoridade no offline do que construir a autoridade no online. E por quê? Porque o online ele é baseado em átomos. Isso é átomo, ó, matéria baseado em ato, isso aqui tem custo de logística, isso aqui tem custo de estoque, então para você ir num lugar você tem que pegar um transporte, pegar seu carro e ir um lugar para o outro, isso custa, você não consegue ir em muitos lugares no mesmo dia, então demora muito para você vencer a barreira do átomo, vencer a barreira da distância, vencer a barreira do tempo que leva para você chegar num lugar, demora muito tempo, por isso que no online é tudo muito mais rápido, eu posso mandar! um e-mail para mil pessoas ao mesmo tempo, esse e-mail demora milésimos de segundos, talvez não isso, vai demora segundos para chegar em cada uma dessas pessoas, ou seja, eu visitei mil pessoas em alguns segundos e todas elas receberam, ou então eu faço uma live, eu faço uma, uma um hangout, eu faço uma, uma um vídeo ao vivo falando para mil pessoas por exemplo num hangout do youtube, quer dizer, eu estou chegando na, nos lugares de mil pessoas ao mesmo tempo sem depender de uma rede globo, sem depender de uma rádio, de um jornal, dependendo de uma coisa gratuita que é o youtube, sem depender de eu ir lá falar com aquelas pessoas, porque demoraria, demoraria, um, um, mil pessoas, um, anos talvez, é anos, se eu conseguir visitar três pessoas por dia, todo dia sábados e domingos eu demoraria um ano, então quer dizer, é muito, é muito rápido, a velocidade do online é muito rápida, é muito grande, por quê? por causa que no online eu tenho o bit, eu não tenho o átomo, eu não tenho a limitação da matéria e do espaço, eu tenho a limitação do bit e o espaço, cara, você está um clique de qualquer lugar do mundo, você pode clicar e chegar em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer lar, mandar um e-mail para qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, o tempo é comprimido e o espaço também, por isso que o online é muito rápido e é por isso que é mais fácil se você não tem autoridade nenhuma, você começar construindo autoridade no online e depois algumas técnicas você passar para o offline, principalmente técnica de evento ao vivo, que é uma coisa que eu ensino na imersão. Agora, então você começar no online é mais fácil para você ir para o offline, para offline demora mais. Se você já começou no offline, você já tem autoridade no offline, então vai ser muito fácil você transferir essa autoridade para o online você precisa ter técnica, lógico, e você precisa principalmente usar os gatilhos de autoridade, prova concreta e prova social, que são os três grandes gatilhos para você gerar credibilidade. Eu já falei numa aula disso aqui. Então você vai ter do ambiente offline para o ambiente online é fácil, é só você entender a linguagem. Sem entender a linguagem não dá. Do ambiente online para o ambiente offline é mais difícil, mas tem técnicas. E se você vai começar, comece a gerar uma autoridade online e para depois você ir para a autoridade offline, só que você tem que ter técnica para isso, ok? Então isso é autoridade offline e autoridade online, são dois ambientes diferentes que tem que ser trabalhados de maneiras diferentes, mas se você for começar, começa pelo online porque é muito mais barato e muito mais rápido e você construir a sua autoridade, ok? Se você gostou dessa aula pega o link, compartilha, clica em gostei, curtir aqui embaixo em algum lugar ou aqui em cima, não sei, não sei onde que esse vídeo está. E se você quiser saber mais sobre como é que você constrói autoridade no online e no offline, como é que você faz a migração ou como é que você começa, vai na Imersão 8Ps. A imersão 8Ps é o meu evento, não é um evento, é um treinamento, na realidade, de três dias comigo sobre marketing digital e vendas. Como é que você alavanca o seu negócio, a sua carreira, o seu nome, usando um método que eu criei chamado método 8Ps, que eu ensino há sete anos já, desde já 2018, desde 2011. Então vai lá, se você quiser saber mais, entra em 8ps.com, número 8, P de Paulo, S de Sapo, 8 peixe.com para você saber se a imersão 8ps é para você ou não, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.